Que bom que essa dia 25 é essa, dá tempo de pegar. É o. É uma. É uma épica por semana, tá? Então, é esse ponto, eu vou de Ana Soldado da FOBO. Se ele tivesse esperado um segundinho, já tava de hoje. Geralmente, esse evento só tem skin girado, mas isso foi ótimo. Os eventos de, de Ano Novo Lunar tem sempre skin, tipo, vermelha e de chapéuzinho cultura chinesa em geral, né? Claro que eu sei que é o Ano Novo Chinês. Mas, pô... Não precisa ser tudo igual todo ano, tá ligado? bom time. Eu amei a skin da Echo desse ano. Excelente, é linda. É igualzinho uma vaca estéreo. Ah, a da Echo é linda, a da Oriza é linda, por incrível que pareça. Eu gostei muito do Bob da skin da Ash. Tigrinho. Tigrinho e tigroso. Tô vendo no canal do, do YouTube de um cara que tem um tigre chamado Diego. Igual o da, o da Era do Gelo. Bom demais. O cara tem um tigre, mano. Tem que ser muito foda pra ter um tigre, tá ligado? O cara é um tigre. Tô preso. Tá, o te vai louco. Eu fiquei uns 2, 3 meses sem jogar Grote, fui jogar esses dias A minha mira tá muito pior que já era Acho que aposentei desse jogo É, eu quanto mais tempo eu fico sem jogar Pior fica a minha mira também tipo, Eu era muito bom de McRae Antigamente Nos bons tempos, nos tempos áureos Hoje em dia Eu sou apenas a sombra Daquilo que foi uma pessoa fitness Uma pessoa Todas as qualidades que que eu tinha e que eu não tenho mais, porque eu tô velho. Minha dor. A carga chegou. Agora você está com Estou curando Tem como acertar o Slip na ult do Junkie na roda, não. Eu já fiz isso. Não dá certo. Merda. Ergam-se, heróis. Imagina a roda dormindo, que fofa. Imagina botar a roda pra dormir. Pô, eu, eu sou especialista em acertar roda de sleep, acertar não, a torre de sleep. Morto, oh, oh. Tudo que não dá pra ter sleep, eu, eu, eu acerto. Não. Não. Brilhante. Ana, brilhante. Então o Red é foda. Pô, ela podia dormir, gente. Ela desarma com a. Com a sombra, não desarma? Sete zip no carro para ele parar. Tá em mim mesmo porque eu sou bonito. odeio quando eu dou rush no do high e me deixa a mimir. Nossa, é bom demais pegar um um, um high um high dando dash.